What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um react nesse canal. Quase nunca faço reacts, né? Na verdade, eu nunca fiz, mas vamos ver como é que eu me saio. Por quê? Porque eu estava assistindo aqui o YouTube, né? Vendo aqui alguns vídeos e eu vi uma pesquisa realizada pelo jornal Hoje, né? Os repórteres lá e tudo mais, que diz uh, sobre a importância do inglês. Você já cansou de assistir vídeos meus aqui falando da importância do inglês? por que, que você deve aprender esse idioma, quais são os benefícios que você vai ter ao aprendê-lo e eu quero reforçar tudo isso que você, é, através dessa pesquisa. Então, você assiste aí junto comigo para a gente poder é, analisar e fazer alguns comentários em cima dessa reportagem. Então, você está pronto aí? Está pronto? Let's go! Uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos mostra que a língua inglesa é exigida para 15% dos candidatos a funções técnicas. E esse número sobe para 40% para uma 40. vaga de gerente. E tem muita gente voltando para a sala de aula. It's a pleasure stay here, talk to you. Gilson disse que é um prazer conversar I com a gente. Ele, Ele aprendeu inglês, inglês sozinho, sozinho, depois de uma frustração. Eu morava em uma cidade do interior da Bahia. E um grupo de americanos, né? Eles queriam se comunicar e eu também queria me comunicar, eu sempre gostei de fazer amizades. O bloqueio ficou no idioma. Então, para você ver que nem sempre por causa do mercado de trabalho, né, você vai ter que aprender inglês, mas sim para socializar, fazer amigos, ter uma vida social também com pessoas que não sejam brasileiras. Então, ó, mais um ponto aí para você aprender inglês. <risos> da Bahia para o Aeroporto Internacional de São Paulo. Graças à língua inglesa, Gilson conseguiu emprego numa companhia aérea. A fluência veio com muita leitura e muita música. Isso é importante dizer também, que as pessoas acham que vão fazer um curso de inglês, qualquer um que seja, o meu, de escolas tradicionais aí, enfim, e vão sair fluentes, nossa, meu Deus, vou sair perfeito do inglês, vou sair o um, um americano nato. Não é bem assim. Você vai aprender bastante sim, vai ganhar uma, uma certa confiança, vai poder conversar inglês tranquilamente, mas a questão da palavra fluência é muito relativa. O que é fluência para você? Pode ser diferente da, do significado que eu tenho para mim. Então a, a, a fluência de verdade, que, que pode ser o seu conceito ou de qualquer outra pessoa... Vem com muito esforço e estudo mesmo após você terminar um curso de idiomas. Então, assim, é um estudo contínuo, ok? A sua vida inteira. Eu que sou professor, falo inglês, continuo estudando. Por que por exemplo, você que vai começar agora a estudar inglês, vai achar que em um curso você vai resolver seus problemas do mundo todo do inglês. Continuar estudando sempre. Ele treina eu com música, com leitura, é? No metrô. Né, ó, Repetidas vezes durante muito tempo. Segundo a Associação Brasileira de Recursos Humanos, 15% das vagas para cargos operacionais exigem o inglês. Para gerente, o percentual sobe para 40% e para executivo, 55%. Por isso, muita gente está voltando para a sala de aula. Try like this. Tenho estudado para poder melhorar minha fluência em conferências, em apresentações e a escrita em inglês para escrever artigos científicos. Você vê que os adultos estão voltando para a sala de aula, né? Ou voltando aos estudos. Não é vergonha nenhuma se você já é adulto, já se fala assim, ah, eu sou um macaco velho, eu sou velho, como é que eu vou aprender inglês? Você tem condição, sim. Você pode, você deve. Não pense que a idade vai ser um empecilho para que você possa aprender um outro idioma. Pelo contrário, você pode. Nessa escola, a média de idade dos alunos adultos é 30 anos. O foco do curso é prepará-los para usar o inglês no trabalho. Fazer uma entrevista em inglês, é escrever e-mails, fazer relatórios simples para que ele possa estar pronto para usar o idioma no dia a dia de trabalho. Mas só fazendo algumas horas de aula por semana, não dá para falar inglês fluentemente. Ela tem que fazer e estudar pelo menos 10 minutos por dia. Ela indica 10 minutos, eu indico mais, eu indico 25 minutos, pelo menos, de estudos diários, fora as suas aulas, hein? E você pode estudar de diversas formas, como já foi falado aqui, com música, leitura, você pode assistir um filme, um seriado e várias outras dicas que eu dou aqui no canal, que outros professores também dão aqui na internet, você pode usar para poder estudar. Estudar não significa só pegar os exercícios, botar a cara nos livros e ficar só lendo ali repetindo. É, você tem várias formas diferentes de estudar e também acabar se divertindo, né? Por que não? Pode ser ouvindo música, sempre com a letra, assistindo um filme sem legenda ou com legenda em inglês, gravando a própria voz para checar a pronúncia, Isso é importante. incluindo o idioma nas atividades cotidianas. Faça a lista do supermercado em inglês. Número Isso 3, eu faço, não né? Não. Não. Começa a praticar. Não pode ter medo. Lista de supermercado em inglês. Quem nunca confundiu chicken com kitchen, né? Cozinha e o frango. Já confundi várias vezes. Lá no mercado, ah, traz uma kitchen. Traz uma cozinha? Pô, uma, eu vou no mercado ou numa loja de, de imóveis planejados? Medo de errar. Não, fala, fala errado. Eu, não tem problema. A internet pode ajudar Fale. muito quem não quer aprender inglês. Não se preocupe com os erros. Diz... Fale inglês, tente se comunicar da melhor forma que você consegue. Não fique preocupado com os erros, hein? Viva o erro, porque através dele você consegue corrigir, né, lógico, as suas falhas, né, se tem alguém para te corrigir, e você consegue aprender em cima dele. Então, o erro faz parte. Com as páginas de escolas que oferecem exercícios de graça, tem também os cursos online, esses são pagos, curso, mas você pode receber lições até pelo celular. Que é o que acontece com os nossos alunos particulares, né, os alunos do meu curso recebem os exercícios, as aulas pelo celular, então posso estudar em qualquer lugar do mundo, Qualquer horário não tem desculpa. Para melhorar a escrita, uma opção é bater papo com estudantes de outros países ou ler as notícias internacionais. E para treinar o ouvido, que tal sintonizar rádios dos Estados Unidos ou da Inglaterra, por exemplo? He spent his weekends going around Louis. Se a pessoa se realmente uh, for dedicada, eu acredito que em uns dois, três anos ela já está fluente. Hoje eu falo todos os dias com pessoas do mundo inteiro, eu encaro sotaques do mundo inteiro e fico pensando que se eu não tivesse me esforçado, eu não teria conseguido chegar aqui. Boa essa, esse questionamento, hein? Se não tivesse me esforçado, eu não teria chegado até aqui. Isso prova que não existe assim um professor, um método milagroso, um curso milagroso, porque no final das contas, por melhor que seja o professor, a escola, o curso, o método que você use, no final das contas, sempre vai depender de quem de você. Que que você mais gostou nesse vídeo? Eu estou apto para fazer reacts aqui nesse canal, hein? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e também não se esquece, não se esquece de se inscrever neste canal e ativar ele. Tá aqui, ó, rodando na minha mão. Ó. O belzinho, ele é quem vai te avisar toda vez que uma nova aula estiver no ar. Me siga também em todas as redes sociais Junior Silveira Oficial, pode seguir que é brilhagem total. Landers também não se esqueçam de votar em mim para o prêmio Influence Me, categoria Educação. Vocês me ajudaram já demais a chegar nessa final. Estou entre aí os três finalistas. E eu peço sua ajuda encarecidamente mais uma vez de votar no Junior Silveira nessa categoria Educação para nós continuarmos inglesando este Brasil. Alright, that's it for today. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês, see you around. Bye. O link está na descrição do prêmio Influence Me, hein? Vai lá. Yo, I For you, come along and see it's true